A Fórmula 1 está de volta das férias, finalmente, e nesta sexta-feira houve dois treinos livres interessantes na Bélgica, 12ª etapa da temporada 2021. Valtteri Bottas foi o mais rápido no treino livre 1, o finlandês virou 1:45.199 com a Mercedes, usando pneus macios, e superou Max Verstappen da Red Bull por 164 milésimos. Pierre Gasly, como tem sido em todo o campeonato, foi um dos destaques. O francês colocou a Alpha Tauri em terceiro, logo à frente da Ferrari de Charles Leclerc e Carlos Sainz. Sérgio Pérez foi o sexto com o segundo carro da Red Bull. Logo após o treino 1, um, a equipe confirmou sua permanência para a temporada 2022. Lewis Hamilton não teve uma boa manhã. O líder do Mundial de Pilotos acelerou no TL1 com um acerto com mais asa na sua Mercedes e não obteve grande velocidade nas retas. E mesmo quando vinha em volta rápida, foi atrapalhado e fechado pela Williams de Nicolas Latifi na curva Buzz stop. Resultado, apenas 18º para o heptacampeão, só à frente das RAS de Nikita Mazepin e Mick Schumacher. Já o treino livre-2. No GP da Bélgica, terminou diferente e com acidente. E logo com o líder da sessão, Max Verstappen. O holandês virou um 44-472, depois de desbancar Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, os dois da Mercedes, segundo e terceiro, respectivamente. Mas a dois minutos para o fim, o holandês escapou de traseira e estampou seu carro na barreira de proteção na saída da curva Malmedy. Na prática, foi o fim da sessão no circuito belga. Aliás, não só Verstappen se acidentou. Charles Leclerc, da Ferrari, bateu minutos antes do holandês no mesmo ponto da pista. Fernando Alonso, que teve voltas exibidas pela transmissão oficial da Fórmula 1 em uma câmera on-board acoplada em seu capacete, foi o quarto colocado com a Alpine, sendo um dos grandes nomes da tarde. Pierre Gasly, novamente bem com a AlphaTauri. Tauri. Fechou em quinto. A Fórmula 1 retoma os trabalhos de pista nesse sábado com o treino livre 3, a partir das 7 horas da manhã de Brasília, enquanto a classificação está marcada para 10 horas. O grandepremio.com.br acompanha todas as atividades de pista do GP da Bélgica, ao vivo e em tempo real.